Lins Robalo tem 38 anos, é nascida e criada em São Borja e tem sua trajetória ligada aos movimentos sociais. Ela é a primeira vereadora trans de São Borja, Rio Grande do Sul, terra natal de Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, entre outras figuras da história política nacional. É com essa assistente social que nós vamos é, conversar agora para a revista Reconexão Periferias. Boa noite, Lins. Com esse teu feito histórico de chegar à Câmara de São Borja como mulher trans e negra, e a biografia de, de São Borja. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui. É um desafio, Foi um desafio, mas foi um desafio construído conjuntamente. Foi um desafio construído com movimentos sociais, movimentos populares, movimento de mulheres, movimento LGBT, eu acho que consegui ocupar na Câmara Legislativa do nosso município, que tem todo essa, toda essa, esse perfil dos, dos grandes, é, dos grandes industriários da agricultura local, né, do agronegócio... Né, que tem essa realidade e que par participa da política nacional como uma cidade que, que produz muito, muitas representatividades políticas no campo, no campo nacional. Né? Como tu bem disse, o João Goulart, o Getúlio Vargas e outros também nasceram em São Borja, né, como o próprio Tarso Genro, que é nascido aqui e não, não foi criado aqui, mas nasceu aqui, e representatividades que não têm, é, não nasceram no nosso município, mas representam porque estão aqui, né como o senador hoje que compõe a comissão do Covid no Nacional. né Então a gente tem essa esse enfrentamento como um combustível para nós é como que a gente pauta políticas é, públicas para as minorias e para as questões raciais é, sem estar dentro do, da seara política mesmo, política dessa política institucional. né? Então, quando a gente analisa a necessidade de ocupar esse espaço de, da política institucional, a gente passa, então, a estudar ela e a pensar estratégias para se sobrepor nesta realidade, que é uma realidade histórica e cultural que, que vem se perpetuando e vem se mantendo. Né? Homens brancos da elite que ocupam o espaço do poder, que ocupam o espaço das decisões políticas né, no contexto geral da, da vida, porque lhes interessa e porque interessa, Uh, interessa esses, esses homens que ocupam esse poder econômico no local, seja na, no comércio, seja na indústria, né? Então há um interesse nesse jogo e se investe muito para ocupar esse espaço. Aí vem uma candidatura da periferia com uma mulher uma mulher negra, travesti, né, dentro desse processo, assistente social, dialogando com as comunidades, com a juventude LGBT, com as mulheres, né, falando sobre uma perspectiva de política diferente, sem grandes investimentos de dinheiro, apenas um investimento num, num caráter de do que a gente acredita, né, e a gente conseguiu efetivamente ocupar esse espaço no legislativo para além de um feito histórico um feito necessário é, a gente, eu sei a gente sabe que você e outras uh, vereadoras trans eleitas Brasil afora, esse foi o ano em que mais candidatas, mais candidaturas trans conseguiram êxito e foram eleitas é um recorde né, na história é vocês têm enfrentado muitas dificuldades. Você mesma, aí em São Borja, tem enfrentado uma oposição que de democrática não tem nada. Né? Recentemente, por exemplo, o presidente da Câmara exonerou tua chefe de gabinete. Que isso, eu acho que isso nem cabe a ele, regimentalmente. Mas antes de falar dessas dificuldades, eu queria falar um pouco é, do que você, nesse período, que ainda é um período curto de mandato, mas. Você está chegando no meio do mandato, quase, né? O que, que que você já conquistou? O que que você acha que é, é uma mudança ah, irreversível proporcionada pelo teu trabalho e pelo que você representa? Eu acho que a mudança principal no processo é a, a como as comunidades estão olhando para esse processo político. Né? Nós temos como, como responsabilidade social, enquanto mandato popular, abertamente transparente, é, trazer à tona as situações que acontecem e que depõem contra essa maioria política que ocupa esses espaços. Então a gente faz isso com muita, com muita continuidade, né? denunciar eles, como já deveria ter sido feito muitas vezes, né? Falar é, quando eles não apoiam causas que são de, de extrema relevância, porque são causas do, do dito das comunidades. Então, não interessa quando são causas das comunidades, né? Quando são causa, causas gerais e causas coletivas. É, e tem feito com que a cidade reflita muito sobre isso, sobre esse lugar, né? Por que, que agora que tem uma mulher negra que não age como eles esperam que ela haja, ou como eles esperam que uma mulher cis, heteronormativa, haja, age, né, que é defender os interesses uh, do patriarcado, os interesses do machismo, né, criar aquela redoma de proteção. Quando é uma mulher que vem, que não tem esse comprometimento com... Com, com esses lugares constituídos pelos homens, para que se proteja os seus interesses, para que se precisar passar por cima de interesses coletivos, de passar, eh, para que se precisar eh, desqualificar outras categorias sociais, irão fazer, e essa mulher vem com um conjunto de outras pessoas que trabalham junto com ela. Com essa ideia de vamos coletivizar, né? Vamos coletivizar quem é o vereador, quem não é o vereador, quem tem importância, quem não tem importância nesse processo. Todo mundo tem importância, né, em um dado momento, porque nós a nossa dinâmica de trabalho, ela é, ela é muito muito conjunta, né? Ela se dá muito conjunto. Então, os meus assessores, as assessorias da mandata, que não são meus, que são do mandato, os assessor as assessoras e assessores, eles saem nas fotos, né? Quando eu vou entregar um documento, quando eu vou receber um documento no gabinete, quando alguém faz uma visita, os as assessoras saem junto, né? Aí em um determinado momento, eu estava no plenário e eu ouvi de um outro vereador, né, da, da base governamental dizer: "Ora, oh, onde se viu uma um, um um vereador sair com seu assessor numa foto entregando documento. Nós somos as estrelas. Então, é essa concepção né, que se tem dessa desta pequena política, de que alguém é muito mais importante que outras pessoas dentro do espaço. Aí a gente constitui esse fazer político que, na realidade, desconstrói o que se tem como o que é a política local. Né? E as pessoas passam a ver ah, a vereadora Lins tira foto com seus assessores, com as suas assessoras, a vereadora Lins vai para vai a rádio e os assessores falam, as pessoas que me visitam no gabinete, elas sentam, as assessoras estão juntos, elas anotam, a gente senta a conversar, elas têm, a gente conversa junto, conjuntamente. Uh, e isso é um processo que a política não estava não preparada, penso eu, nessa perspectiva, deu o quanto dá para a gente fazer uma política humanizada, começando pela humanização, não por quem entra com a vida precarizada e vulnerabilizada no nosso gabinete e nos corredores da Câmara, mas começando por dentro do nosso próprio gabinete, porque a gente tem muitos é, relatos e muitas questões que a gente percebe dentro da Câmara de Vereadores que os assessores e as assessoras é, é, elas não têm embora seja quem produza a grande maioria das coisas, elas não têm um reconhecimento dentro daquele espaço. E, e eu estou ali conjuntamente com outras pessoas que merecem o mesmo reconhecimento meu dentro da sociedade, por vários motivos. né Primeiro, pela qualificação profissional e técnica de pensar um PL, de estudar um PL e de produzir um PL e ter o um reconhecimento da sua produção né, dentro, de, dentro desse contexto, e, segunda, porque a gente não constrói lideranças se a gente não abrir os nossos mandatos, os nossos mandatos, os nossos gabinetes, para que as pessoas também sejam referência do processo político. Né, não, eu, não quero, eu não quero ser a única lá dentro e não quero ser a última. Então, as minhas, as minhas assessoras e o meu assessor, que são homens, que, que é um homem trans e duas mulheres trans, eles vão sair na foto comigo eles vão participar comigo, eles vão ter fala, onde eu tiver fala, eles vão ter fala, porque é isso é assim que a gente estimula novas lideranças. E, nesses seis meses, embora efetivamente dentro do parlamento a gente encontre todos esses nós, né essas, essas, essas tramas que acontecem para defender esses interesses é, econômicos e interesses políticos que são de uma grandeza muito maior do que as vidas que estão lá fora, sendo ceifadas e vidas sendo precarizadas, né? Então a gente a gente pensa que bom administrativamente nós não avançamos o tanto que nós queríamos quer ter PLs produzidos e sendo aprovados, indicativos e tudo porque existe uma perseguição em curso e uma perseguição é, estrutura estruturada no entorno do, da nossa mandata para que ela não evolua. O que faz na realidade que a gente tenha mais é, mais é, metodologias discursivas, mais ações reflexivas para com a sociedade. Porque a gente consegue dizer, ó, é, não é porque é a LINS que está acontecendo isso, é porque se fosse qualquer outra mulher comprometida com pautas sociais iria acontecer. Se fosse qualquer outro LGBT comprometido com pautas sociais iria acontecer, ou qualquer outra mulher negra ou trabalhadora iria acontecer da mesma forma, porque o que o que eles fazem é tentar des, desestruturar um mandato que é comprometido com as suas pautas e que não entrega, não se entrega ao jogo, e isso causa para eles isso desarticula o processo deles, por exemplo, quando eu vejo que eu faço uma publicação que gera uma reflexão grande nas redes sociais e que segunda-feira na sessão é a Lins Robalo e 14 homens que comentam um post nas redes sociais. Então, quer dizer, existe uma certa relevância no que nós produzimos, porque quando a gente produz, a gente não quer que o foco da luz e do que as pessoas estão olhando para no... uh, uh, uh, pra nós, vire para nós, para as pessoas olharem. Na realidade, a gente quer colocar luz aonde eles querem fazer, ou na escuridão, ah. ou debaixo dos panos. E daí a gente clareia para a sociedade poder olhar para aquilo que está acontecendo e começar a refletir em cima disso. Sensacional. Isso é sensacional. Você deve, você deve estar perturbando, deixando esses caras de cabelo em pé e com a cabeça muito quente. Eu falei há pouco, me enganei, eu falei assim, chegando no meio do mandato, porque eu estava na minha cabeça com 2018. Mas não, você foi eleito em 2020, você ainda tem um, um caminho longo pela frente. São Borja tem 60 mil habitantes, um pouco mais. Eu fico imaginando, não conheço, infelizmente, São Borja, mas imagino que seja uma cidade como outras que eu conheci, de, do, tamanho, do mesmo tamanho, em que as praças né, têm muita importância, os espaços públicos, as pessoas debatem, as pessoas discutem, e, e, e onde o, o, a vida política chega nas conversas é, populares com muito mais rapidez do que numa cidade grande. Onde a escuridão é muito mais fácil de se estabelecer, como no caso das grandes metrópoles. Você é, é, frequenta muito esses espaços públicos, você faz esse debate? Eu vi umas fotos suas nas suas redes sociais, me parece que sim, né? É, a Girassol, que é um movimento social LGBTQIA+, é que a gente que, que trabalha aqui no município já há 14 anos da onde vem essa candidatura, onde ela se constitui, ela ocupa esses espaços urbanos Por quê? porque a nossa perspectiva de diálogo com a juventude e não é só com a juventude LGBT, mas com todas as juventudes é que nós temos direitos de ocupar a cidade porque existem dentro dessas cidades aonde existe aonde tem um, um, uma pequena parcela da sociedade que detém o poder econômico ela costumeiramente ela acha que as pessoas em situação de vulnerabilidade não têm direito ao lazer, né? Que as pessoas que têm que, que os trabalhadores, para ser bem para ser mais mais específico, que os trabalhadores e os seus filhos e os filhos dos trabalhadores não podem ocupar esses lugares, esses espaços de lazer, porque eles são constituídos para quem tem dinheiro e para quem tem tempo para esses para esse tipo de, de de dinâmica social, né? Então, a gente discute muito isso na Girassol e discute muito isso no nosso, na nossa na nossa mandata. Agora no dia 3 nós mobilizamos a galera jovem, mobilizamos os professores, mobilizamos algumas representatividades para usar o a praça a praça central da cidade, né? a gente faz muitas ações dentro do Parcão, no Parcão da cidade e a gente desenvolve essas atividades como, como mandata pensando na questão uh, do, do atual que a gente vive, que é o que é do Covid, a gente tem é, evitado esse, estimular essa, essas aglomerações e essas atividades, a não ser que sejam muito necessárias. Como, por exemplo, sair num sábado para organizar tudo, porque a gente precisa resolver o, o problema do nosso estado geral, que é o Brasil né, Aí a gente estimula assim e, e organiza isso com a galera, mas a gente queria estar tá mais, mais na rua, é, mais em atividades. A nossa, a nossa perspectiva de trabalho era que quando a gente ocupasse o espaço do legislativo, a gente constituísse oficinas de Formação política e que essas oficinas de Formação política elas fossem voltadas ou para juventudes, em alguns momentos para juventudes outros momentos para as mulheres, outros momentos para as pessoas, é, para debater a questão da igualdade racial para os negros e negras do nosso município. Nós temos alguns povos, é, não povos originários, mas povos tradicionais, como pescadores, no nosso município, que é um, um vasto número de, de, de, de pessoas, e que a gente precisa discutir essa questão. né? É, por que, que a política não tem... Esse, essas representatividades. né? Então, a gente está pensando, é, a gente pensou a to, todo esse início do ano, esses seis meses, num processo mesmo da gente entender é, essa política de, de dentro agora, na nessa sua dinâmica, nessas engrenagens, porque a gente estudou ela de fora, né? como ela se dava, e estando dentro ela tem um tempo, um, um tempo diferente do que acontece fora. né? Na realidade, tudo acontece ao mesmo tempo e a gente tem que aprender a não perder o fio da meada porque, obviamente, a, alguém pega, né? Eu sempre eu sempre digo para as gurias quando a gente senta e debate, eu digo, a gente sempre tem que ter uma perspectiva de que são 15 vereadores. Uh, isso quer dizer que todo dia eu acordo com 14 pessoas que querem a mesma coisa que eu. A página principal do jornal a notícia mais relevante da semana e o lugar de destaque para a comunidade local. Então, a gente tem isso, é isso é para fora. e Tem coisas administrativas que são para dentro. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que se articular para que isso dê, dê certo e dê tudo no tempo correto. Então, a gente pensou, esses seis meses vamos fazer isso, da gente entender e aprender bem como é que são essas engrenagens e a gente se organizar agora Uh, para a gente começar a voltar para as nossas comunidades. né? Então, essa semana que vem, a gente, essa semana agora, no final, a gente já vai ter uma reunião, e, e nessa reunião a gente já vai definir as nossas chegadas nas comunidades. Uh, primeiro, para a gente levantar pautas, e depois para a gente sistematizar como é que vão ser as nossas chegadas efetivamente para a formação. Porque a nossa formação ela também é uma formação que pensa a partir desse olhar do, da assistente social. Eu não posso desvincular o meu processo de trabalho enquanto assistente social. Então, a gente não vai só com a formação, com a ideia da formação política. A gente vai com a ideia da qualificação, do que é, um, do que é uma metodologia discursiva, da gente conseguir ofertar para os nossos usuários também um momento de debate, né, da gente refletir o nosso território e um momento da gente, em conjuntamente, conseguir olhar para o nosso território e perceber o que realmente precisa ser é, defendido coletivamente todas essas todas essas dinâmicas vão ser feitas a partir de um café né a gente de, de, de, colocou o nome café com política porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o lugar que a gente está ofertando ali para além de alimentar o corpo é também alimentar um processo de transformação social né A gente tem a gente trabalha na, na, na mandata administrativamente, é a vereadora, a Rafaela, que é a, a chefe do gabinete, que foi exonerada, mas continua no processo de trabalho, sem, sem sem a gente ocupar aquele cargo dela com mais ninguém. Então, é eu e mais uma assessora, enquanto os meus colegas têm dois assessores, eu tenho uma assessora administrativa lá dentro. Mas nós temos uma estrutura, é, que eu sempre digo, né é como um, uma estrutura da gente poder se proteger e se garantir e da gente mostrar o que a gente veio. Então nós temos um menino que, que é o um menino da comunicação, que também é pago por mim. Nós temos o nosso estagiário agora de assessoria parlamentar, que é um estudante de ciência política, que também é, que também sou eu que pago. E a gente também tem tá, vai compor a nossa mandata agora com uma uma jornalista que vai ficar responsável por fazer só os releases e as matérias. Então a gente tem essa preocupação de como que a gente estrutura tudo isso, porque o interesse não é o dinheiro, o interesse é transformar a partir das nossas perspectivas esse lugar da política, porque a gente tem uma responsabilidade humana de, nesses quatro anos, construir um caminho para que outras mulheres negras e LGBTs da periferia, trabalhadores, jovens, possam ocupar esse espaço na política a partir do nosso caminho construído. Lins, é, quando você diz que é, você está pagando o estagiário, o menino da imprensa, significa que não é a Câmara, você está tirando dos teus vencimentos, é isso? Isso, isso. Entendi. Outra coisa que eu queria saber é, é assim, como são as periferias em São Borja? Conta um pouco, resumidamente, como é isso, porque logo em seguida, eu quero, depois que você contar para a gente como que é, que são as periferias em São Borja, eu queria te perguntar se eh, as periferias, de uma maneira geral, estão mais prontas, estão mais eh, sensíveis, mais abertas a, ao trabalho de mulheres trans do, do, da, da, da participação política eh, eh, de vocês. As periferias, elas são o entorno da cidade, de modo geral, uma grande periferia, né? É, no momento político, a gente, a gente teve toda essa preocupação de estudar os dados para que a gente pudesse levar isso como uma coisa muito relevante para a sociedade. É, nós temos 89% da população votante do nosso município está na periferia. Então, quer dizer, as periferias são as que tomam as decisões. Ainda, talvez, porque não refletem a partir do seu lugar das suas dores e das suas demandas não conseguem pensar uma política que consiga materializar se materializar dentro do espaço político né da, dessas mulheres da periferia conseguirem olhar lá e verem ver olhar enxergar uma mulher da periferia e dizer assim aquilo ali representa as minhas demandas as minhas dores os meus anseios então a gente tem é, como periferia são são lugares no, nos extremos da cidade, né? no entorno da cidade, é, que não são periferias muito precárias, mas existem as suas precariedades. Existem periferias muito distantes do centro, né? bairros bairros mesmo que a gente que a gente considera, poderia considerar pequenas é, pequenas vilas fora do bem distante do centro, que são as que mais sofrem, porque elas estão mais para a zona ribeirinha mesmo. Uh, é onde está a grande maioria dos, das pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras, mas que estão em situação de vulnerabilidade mesmo social. né? E uh, eu penso sobre a questão do, de ser uma mulher trans, de termos mulheres trans dentro do processo na mandata e de ser a, a vereadora, ser um, uma mulher trans dentro desse processo. Eu penso que a comunidade, de modo geral, ela consegue entender a dinâmica do, da, da, da nossa proposição quando a gente fala sobre as nossas as nossas identidades as nossas as nossas relações a, a, as nossas vivências né? porque nem momento que nós saímos para o processo político a gente é, não disse a gente priorizou dizer a Lins é uma mulher travesti e a gente priorizou dizer a Lins é uma uma assistente social porque era uma coisa que nós que, que no nosso trabalho de análise da conjuntura política, depois que a gente decidiu quem seria a representante do processo da eleição, é a gente não pode sair de uma periferia sem que as pessoas entendam que a Lins é uma assistente social. Porque a assistente social é, tudo, é toda aquela pessoa que chega nas famílias quando as vidas estão extremamente em vulnerabilidade social e precarizadas. E eles entendem a importância de uma assistente social porque ela defende o direito deles. Então a gente fez todo esse processo, essa leitura, né, de conjuntura, para que a gente pudesse chegar nas periferias. Foi tudo muito tranquilo no nosso processo, até porque a Giração já tem um trabalho longo de, desses 14 anos que garantiu a nossa tranquilidade de chegar nesse lugar. E não e, e até para te poder entender que não não há uma uma dificuldade com, com a questão da nossa identidade, da minha identidade ou da identidade das outras companheiras, que a nossa suplente também é uma mulher trans. Então, quer dizer, os dois dos 13 projetos políticos do PT, os dois mais interessantes para a comunidade foram constituídos e tinham à frente uma mulher trans. Então, eu eu, eu consigo analisar com, nessa, nessa conjuntura que o que interessou às comunidades foram as lutas pautadas, aquilo que a gente trouxe como uma demanda e aquilo que a gente efetivamente se comprometeu de fazer, né, de abrir é, a porta para outras pessoas e de começar a mostrar o que acontece nas coxias da política, né? É tudo aquilo que acontece quando a cortina fecha o espetáculo que é exposto para a sociedade nas redes sociais, nas lives, nas atividades públicas. Quando a cortina está fechada, é tudo tudo aquilo que acontece na coxia, a gente faz questão de que a comunidade consiga entender, consiga perceber que existe o jogo que está passando nos olhos deles a partir das redes sociais e que existe outro jogo que acontece por detrás das câmeras, quando o público não está em aberto para a comunidade. E que isso também tem que ser relevante, porque esse jogo que se joga quando ninguém vê é o jogo das decisões. É, aquilo que se apresenta para a comunidade já é o espetáculo com, diria eu, com o texto decorado. Né? Alguém, alguém escreveu a peça, se decorou o que, se, o que teria que falar e, o que, e como teria que se posicionar, e então foi feito. Mas o que acontece antes ou o que acontece depois quando se fecha a cortina, é o processo real da política. né? São os embates, são os confrontos, são as reflexões, são os acordos, são as costuras, e tudo isso precisa ser muito apresentado para a comunidade. Uma perspectiva de estimular a comun... as comunidades a participar da política, não é? É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Porque, normalmente, quando se fala dos bastidores, quando os conservadores usam essa expressão, bastidor, eles, eles fazem via de regra no sentido de desestimular, de desqualificar. Né? Lins, é, eu queria uh, que você dissesse para a gente é, qual é o teu sonho maior a, a, a, nessa sua trajetória política. Eu acho que o meu sonho maior é poder sair dela com a certeza de que eu consegui fortalecer outras pessoas a participar desse processo é, sem medo, com coragem mesmo. É, que, eu que a gente tenha conseguido é, efetivamente trazer um, uma nova esperança para o processo político local para que isso efetivamente consiga acontecer dentro da nossa dinâmica social. Né? Ah, então, todo esse esforço que a gente faz, né? essas, essas, essas construções, essas, essas costuras políticas que são feitas por nós, elas não são interesses particularizados. Eu, eu sempre digo, ah, essa política do interesse particularizado que é a pequena política, ela não tem como resultado final a resolução dos problemas, né? porque, na realidade, ela vive dos problemas. Uh -huh. né? São os problemas, são as vidas uh, precarizadas, são as vidas em vulnerabilidade social que garantem que esses poderosos continuem dentro desse espaço de poder. Porque o pequeno... A pessoa que está em situação de vulnerabilidade, a pessoa que está em situação de, de marginalidade, ela, cons ela consegue olhar o lugar, mas ela não consegue se enxergar naquele lugar. E por isso que ela vota para que esses que ela enxerga nesse lugar como um lugar é, higienizado para pessoas com conteúdo político, com um discurso preparado possam só aqueles podem ocupar ah tem que ter dinheiro para ocupar política tem que ter padrinhos para ocupar política né tem que ter é, é, frieza para ocupar política não se ocupa política com coração não se ocupa política é, com outras perspectivas que sejam é, relevantes né então a nossa a, a nossa Preocupação maior é que isso se de alguma forma se dissipe dentro desse processo e daqui três anos e meio eu consiga olhar para o lado e ver mais mulheres pretas no processo de concorrer. É, não vou ser ainda né, tão audaciosa de dizer que eu queria muito mais gente é, da diversidade, gente é, que compõe essa. É, a realidade do que é dos nossos territórios dentro da Câmara. Mas se eu já tiver eles concorrendo, né, com coragem para concorrer, com coragem para olhar aquele lugar e se perceber lá, e, e olhar aquele lugar como propriedade de perceber ele como um espaço de transformação, não para si, mas, mas para os lugares da onde se está vindo, né? eu vou sair dela realmente muito feliz e muito contente como assistente social. Eu sempre digo, assistente social, ele quer... Ele não quer que o seu usuário seja uh, ad eterno seu, né? O assistente social só é bom quando ele não tem que atender ninguém, porque ele conseguiu, na realidade, é trabalhar os processos de emancipação e os seus usuários estão tão emancipados, não precisam mais dele. Olha, uh, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero, desde já, agradecer muito dizer que foi um prazer conversar com você, é, é inspirador, isso que você fala uh, de as pessoas olharem para o espaço da política e outros espaços também e falar assim, bom, pode ser meu, por que não? Eu acho isso sensacional, isso seria uma transformação é, muito, muito importante. É, eu não preciso virar outra pessoa para poder ocupar certos espaços. né? Eu, eu, eu sendo eu mesmo, né? isso é fantástico. E eu queria pedir que você fizesse as suas considerações finais, Lins. Bom, eu quero agradecer o convite, dizer que é de extrema importância que a gente tenha voz nos espaços é, de comunicação no nosso país, as redes sociais de comunicação aberta que a gente possa falar falar com o coração e que as pessoas possam nos ouvir eu acho que a gente está num momento tão tão forte da comunicação da comunicação digital no nosso país que a gente precisa estar em todos esses lugares ocupando esses lugares né a gente não é só um um cifrão mercadológico embora o capital atualmente esteja nos vendo dessa forma né o quanto pode gerar de rendas o interesse dos negros uh, o interesse dos lgbts e das comunidades né é como se as nossas dores tão históricas e tão culturais das quais a gente tem reivindicado tão tão bravamente uh, durante há mais de 500 anos no nosso país tenha virado apenas um, uma história de cifrões a gente não pode se sentir é, desse jeito, né? É só isso é só uma ilusão nesse processo. A gente precisa tomar para nós esses espaços, esses espaços de relevância e falar e não ter medo de falar e, de, e não ter medo de pautar, porque essas pautas faladas, essas pautas denunciadas, essas pautas combativas, é, essas essas trajetórias com tanta permanência e com tanta força no, na, na estrutura política local ou na estrutura política estadual ou nacional, servirão para que... Todo mundo me liga Para que outras juventudes possam ocupar esse espaço uh, daqui a um tempo. Então, eu quero sempre dizer, eu ocupo hoje um espaço construído por outras pessoas que já morreram, e que, culturalmente, sofreram muito no nosso país. Não é à toa que uma pessoa travesti tem a possibilidade hoje de ocupar a política. Quantas mulheres travestis morreram na prostituição e morreram nas ruas? Morreram de HIV AIDS, foram assassinadas pela segurança pública, pela polícia, pelos seus clientes e pelos e, pelos, e pela pela própria estrutura da, da prostituição. E nós estamos aqui, porque elas nos conduziram a esse lugar com a responsabilidade de ocupar esse lugar para que a gente possa garantir mais lugares como esse para outras pessoas. E é isso que a gente está fazendo, aguentando e, e, e estruturando, a partir dessas violências que a gente tem sofrido, um espaço outro para que outras jovens trans, outras jovens negras da periferia, possam estar aqui, daqui um pouco, tão juntas com outras mulheres, fazendo uma força para transformar a mesma política. E a, a, a, a juventude, a, pelo país, que quiser conversar com a Lins, o que, que, o que as pessoas têm que fazer para poder entrar em contato com a mandata, conversar contigo, participar, mesmo não sendo de São Borja? Na, nas nossas redes sociais. Né? A gente tem... Gostaria de dizer as redes sociais da Geração também, arroba Girasol Diversidade, para quem quiser conhecer esse movimento social, né? as meninas do Elas por Elas, arroba Elas por Elas, que é um coletivo que nasceu dentro da Geração, um coletivo de mulheres. E nas nossas redes sociais, a gente, vocês nos encontram no arroba Lins arroba E nas redes sociais, tanto no Instagram quanto na, no Facebook, na página e no Twitter, tem o nosso telefone de contato, que falam diretamente comigo, e daí depois, se for alguma coisa que a gente possa é, dialogar e construir conjuntamente com as assessoras, a gente vai fazendo. Tá bom, Lins. Muito obrigado, viu? Uma boa noite Obrigada. e um beijão para você. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.